As pessoas que se destacam neste mundo são aquelas que se levantam e procuram as circunstâncias que querem. E se não conseguem encontrá-las, criam-nas. George Bernard Shaw, escritor e jornalista inglês. Essa foi mais uma edição da série Segundos de Sabedoria com o psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor. Desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental